Mas, tudo que é bom, dura diz, pouco é uma crença, né? Dura pouco. Está terminando o Congresso, o Congresso. Genética Não É Destino. E nós preparamos para vocês uma, um fechamento com chave de ouro, não é mesmo? O fechamento é, do Congresso Genética, Genética Não É Destino vai trazer um pouquinho de poesia, de reflexão e um grande nome Nossa, na, no, no nosso jornalismo e literatura aqui no Brasil. Ele é considerado... Né? um dos principais nomes da poesia contemporânea atualmente, é um dos consultores do programa Encontro com Fátima Bernardo. Antes de a gente fazer a conexão ali com o Fabrício Carpinejar, que é nosso, nosso último convidado, a gente teve Giovanni Venturini, que abriu o congresso com vocês no sábado pela parte das 13, 13 horas da manhã. E agora a gente vai finalizar também com uma outra reflexão. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que foram dois dias de intensa programação, discussões, reflexões e muito trabalho. Eu quero agradecer mais uma vez aos realizadores, aos realizadores Cromossomo 21, Serendipidade e da empresa Espaço Laser. Também quero agradecer às empresas Moleque e Moleca, Educação Especial, Semeares, TV Gramado Professional, Real Ud e Zuckerman Leilões. Eu também quero agradecer a colaboração das empresas Pulserize, Dipromed, Promed, Service, Família da Alba, de Tal, Taubaté e Região, Big Group, Beabá do Bebê, Odonto Company, Sítio da Serra, Mediva, Marcelo Carreirão, Sorriso Shopping e Som. Muito, muito obrigado muito. por cada um de vocês investirem nessa grande ideia. Esse, nossa, muito obrigada, gente. É... A gente precisa sempre um do outro, né, para fazer grandes coisas, então... Estamos todos conectados, estamos é. todos atravessando a mesma ponte para buscar uma sociedade cada vez mais inclusiva. A Clarinha também colocou, colocaste ali na, nas falas dela, assim como o Enan, que o preconceito, né, por mais que a gente pense que é utópico, a gente acaba o preconceito, realmente a gente nunca vai conseguir acabar com o preconceito, porque a nossa espécie homo sapiens, ela é de fato preconceituosa. Mas nós podemos criar novos conceitos para amenizar o preconceito, ter uma visão muito mais diversa. E é isso que o Congresso Genética Não É Destino trouxe para vocês nesse final de semana. Estamos no meio de uma pandemia que nos pegou de surpresa, né? Às vezes a gente fala assim, mas eu não estou preparado para incluir quem estava preparado para enfrentar uma quarentena, quem Sim. estava pre preparado para enfrentar um isolamento social. A gente nunca está preparado. Nós simplesmente enfrentamos. Assim é a vida. E se reinventamos, né? E se né? reinventando. Isso é que Todos é os dias. Já ok? Abilitou? Já estamos Nós estamos ele, então. recebendo, então, aqui, primeiro, quero dizer que a arte é transformadora. Foi pensando em trazer poesia e arte para encerrar o Congresso Genética Não É Destino, que convidamos ele, Fabrício Carpinejar, ...poeta, cronista, jornalista e apresentador. Sim, e que... ...ele que é considerado um dos o principais trífilo. nomes da poesia contemporânea... ...atualmente é um dos consultores do programa Fátima Bernardes. Carpinejar, que satisfação ter você aqui. Que Boa honra. tarde. Boa tarde. Boa tarde, que alegria. Estamos muito felizes e que responsa, hein, Fabrício Carpinejar? Coloquei na tua mão, encerrar um congresso como genética não é destino com uma audiência que está, desde manhã, 1.500 pessoas se mantendo nessa audiência. E a gente não poderia deixar de agradecer você por estar tá aqui, disponibilizado, investido tempo, sentimento e um pouquinho da sua arte, que é tão necessária para a gente no momento como essa da quarentena. Obrigado. Muito obrigado pelo convite parabéns pelo evento que tem esse papel de estimular a diversidade e assumir a esperança como coragem. A esperança é a nossa maior coragem. Eu tenho 45 livros publicados, sou escritor, jornalista, mas só estou aqui devido à minha mãe. Eu devo tudo à minha mãe. Quando eu tinha 7 anos e estava na idade escolar, eu fui desaconselhado a continuar na escola a professora disse que eu não teria condições de aprender a ler e a escrever eu fui encaminhado a um médico o médico diagnosticou retardo mental e a minha mãe nunca me contou isso ela Guardou o segredo e não me deu nenhum dos remédios que eu deveria tomar. E falou para a professora, me dá dois meses que eu vou ensinar o Fabrício a ler e escrever em casa. Tirou a licença no trabalho e durante dois meses, que eu nem entendi o que estava acontecendo... Eu tenho três irmãos, parecia que eu estava de férias com a minha mãe. Foi um momento que eu não precisava nem dividir a minha mãe com meus irmãos. E ela criou jogos educativos, a partir daquilo que eu gostava, detetive de palavras, jogo da amarelinha com palavras, bambolê, jogo da velha, quebra-cabeça. eu estava me divertindo aprendendo é muito diferente daquilo que eu encontrava na escola a pressão fora do meu ritmo em dois meses eu voltei para a escola escrevendo e lendo melhor que meus colegas a minha mãe me deu uma grande lição e diagnóstico não é destino. Você pode receber o diagnóstico de seis meses de vida, por exemplo, e viver 16 anos. O diagnóstico é um retrato provisório, é um retrato efêmero, é um retrato de um momento. O destino não. O destino inclui, inclui garra, persistência, fé, força de vontade e amor eu fui descobrir esse diagnóstico já mais velho, aos 30 anos mexendo nas pastinhas em busca do histórico escolar e eu entendi muito melhor toda aquela dedicação silenciosa de minha mãe quando eu vou abraçar minha mãe eu abraço com uma perna só, pulando, para sempre lembrar do jogo da Amarelinha, que ela com as pedras no chão, conseguiu traçar o meu caminho pessoal, Mostrando que cada um tem o seu ritmo. Cada um tem a sua paciência para desabrochar, para vir à tona. Aquilo que a gente enxerga como defeito pode ser a maior potência humana. Na escola, achava que eu era distraído. Vivia com a cabeça voada. A minha mãe enxergou naquela limitação o meu dom. Eu não era distraído. Eu era sonhador. Eu me distraía por dentro. Eu devo tudo à minha mãe. Porque. A fé, diferente de outros sentimentos, como amor, como amizade, como a lealdade, a fé a gente não consegue aprender sozinho. Dependemos de alguém pra, para emprestar a fé. Eu sou filho da fé da minha mãe. eu sou duplamente filho da minha mãe filho dela e filho da fé dela a gente só precisa de uma pessoa acreditando em nós uma pessoa só